É, foi presa política durante a ditadura militar e nós é, fazemos parte da Comissão de Familiares Mortos e Desaparecidos Políticos e, portanto, é, nós tivemos uma luta desde os anos meados dos anos 70, a luta pela anistia. E essa anistia, hoje, é, depois de 40 anos, né, ela se vê ameaçada por uh, atitudes arbitrárias uh, de um presidente que foi eleito. Foi eleito. Né? O presidente da república foi eleito numa eleição no um ano passado, mas não tá, ele foi eleito de acordo com a lei, com a Constituição brasileira. Mas ele não está agindo como manda a Constituição. A anistia é do povo brasileiro mais do que nunca, necessária, é histórica, portanto não há como voltar atrás. Acho bom que eles se lembrem disso. E que agora vai ser lançado o um livro Anistia e Resistência, né, que está que tá sendo organizada, que aliás já está escrito, né, que é um livro que conta toda essa luta toda essa luta, toda a importância dessa conquista, quantas, uh, quanto que a sociedade tem sido beneficiada com, a... é porque a quer dizer democracia, quer dizer liberdade e a sociedade precisa disso para produzir, para crescer, para se desenvolver, isso é fundamental. Então eu que eu peço que as pessoas deem uma contribuição para que esse livro seja realmente concluído, impresso, distribuído. Nós precisamos de conhecer a história do Brasil e esse livro com certeza contribui para isso. Então, não deixe de dar sua contribuição.